Hugo Bernardo Barros é graduado em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela Universidade Federal Fluminense, trabalhando na Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, na área de Prevenção de Vazões e Acompanhamento Hidrológico. É, boa tarde a todos. É, primeiramente, eu queria agradecer é, ao professor Marcado pelo convite, que é se o Thiago Barral falou que ele é de fora, eu sou mais de fora ainda, não sou ex-aluno, sou o único ex-aluno, então isso me dá mais orgulho de ter sido chamado para cá, para falar com vocês. É, eu sou formado em Engenharia Ambiental pela UF, fiz meu mestrado lá em Biossistemas, acabei agora, e vou falar um pouquinho aí do acoplamento do modelo de Map, do planejamento de operação. É, o modelo SMAP, é, o aplicativo de Map, foi uma parceria que a gente fez aqui com os de fora, de muito sucesso, ele está em operação lá, no ANS, replicado por todos os agentes, é, tanto na parte de geração, comercialização, muitos agentes usam. e Então, a gente vai mostrar aí como é que funciona esse modelo. É um modelo de hidrologia, então eu vou ficar um pouco fora de vocês, mas eu vou tentar não entrar em muito detalhe técnico, passar em linhas gerais, para vocês terem um conhecimento. É legal vocês terem esse conhecimento, quem for para a energética vai acabar tendo que se deparar com, os, com a modelagem de invasão, com a modelagem de previsão de vazão. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou gastar cinco minutinhos aqui para pontuar algumas coisas o que o Vitor falou, o que o Paulo falou em relação... Todo mundo está falando da crise hídrica, crise hídrica, né? Então, acho que é legal para a informação de vocês, de vocês entenderem o que é essa crise hídrica que a gente está falando, o que, que houve nesses últimos anos e como é que isso vai impactar e a expectativa dessas entradas de Belo Monte, que estão entrando agora, São e que entraram, como é que isso vai afetar a gente e um pouquinho do nosso trabalho. É... Então, assim, desde 2012, a gente está com uma crise hídrica, no, principalmente no Sudeste e Nordeste brasileiro. E aí, o, o Vitor já mostrou, a AR está lá embaixo, e isso tem é, dificultado muito a gente a geração de energia. Só que isso tem outros impactos. O setor elétrico nunca teve tanto contato com a entidades civis, de gestão de recursos hídricos. É, a questão do recurso hídrico no setor elétrico bypassou muito mais a geração. Hoje em dia é uma questão até de segurança hídrica para as pessoas. Então, é importante a gente ter noção da importância do elétrico, não só para a geração de energia, não só como a gente é um carro-chefe hoje em dia nessa questão de desenvolvimento da gestão hídrica no Brasil. Então, vou contar alguns casos aqui para vocês, para vocês terem noção dessa crise. O São Francisco, a gente tinha lá em 2012 uma restrição de 1.300 metros cúbicos por segundo, e aí começou as vazões a caírem, começou a reservatória a cair, a gente foi instalar uma sala de crise com a ANA, a Agência Nacional de Águas, e, essa... e a gente foi tomando medidas e teve que chegar uma vazão de 550 metros cúbicos por segundo. lá Então foi uma questão toda de uma discussão, uma questão muito difícil no início. Então, quando começou essa questão, a gente foi a primeira reunião. Aí chegou um cara: Ah, não, que eu sou do projeto Jaíba vocês não podem me deixar sem água. Aí a gente olhou para o cara: tá, O que é o projeto Jaiba? Eu, não, não, eu só forneço 40% das sementes da próxima safra do Brasil. Aí você fala assim: Pô, peraí, eu não posso deixar esse cara sem água é preferível tentar achar uma outra geração em outro lugar. Aí você começa outras pessoas. Não, eu não posso. Você vai deixar a petrolina de joazeiro sem água? Você vai deixar é, a maior região de fruticultura do Brasil sem água? Outras questões, você vai deixar uma cidade inteira sem água? E aí essas questões começaram a, a pipocar no NS cada vez mais, e junto com essas importantes... Estava até brincando agora, chegando coisas que às vezes não são tão sérias, mas que para eles são sérias. Um problema fresquinho dessa semana... A gente teve uma reunião em São Francisco porque uma jangada histórica que eles queriam subir a vazão em São Francisco, no, no trecho de Leite Sobradinho, gastar 1% do volume de Sobradinho. Uma jangada que deve ter o tamanho dessa mesa, eles queriam subir ela e botar ela encalhada num canto para fazer a manutenção. E ele foi pleitear isso a um que ele queria gastar essa água. E aí a gente tem que falar, não, espera aí, eu não vou gastar 1% de Sobradinho, tá está aí na faixa de 30%, para você subir uma jangada. Mas é difícil. Se você, Para ele, aquela jangada é importante. Ele falou, olha só, eu tenho uma missão de cuidar dessa jangada. Me deram essa missão há 20 anos atrás, uma jangada histórica do IFAN. Para ele, aquela jangada é mais importante que 1% sobradinho. Mas, e aí, como é que você pesa isso? É muito complicado. Então, o INS, hoje em dia, se envolve muito nessa questão da gestão dos recursos hídricos e esses impactos estão é, um acontecendo. E a questão da previsão de vazão cada vez é mais importante. Né? Aquele cenário que o Vitor mostrou para vocês aí de pode ter racionamento vem de uma modelagem dessa. Eu vou explicar para vocês de onde saiu esse número e vocês vão entender, Eu Vou mostrar alguns resultados e mostrar. A gente não está falando aqui que vai ter racionamento, a gente está falando que se a chuva vier num patamar que já veio nos últimos anos, a gente pode ficar numa situação muito grave. E essa é a função da gente, da pessoal da previsão de vazão. É mostrar para o tomador de decisão, mostrar, basicamente, para vocês, engenheiros eletricistas, que vão tomar essa decisão energética, olha, o futuro pode ser esse. O futuro pode ser bom, mas o futuro pode ser muito ruim. E se esse futuro for muito ruim, eu ainda venho com outros problemas. Vai ter um problema de gestão lá em tal lugar, vai ter um problema de gestão em tal lugar. E isso tudo cada vez está mais forte, está injeção mais do do sistema está a do mar do setor. É, cada vez a ANA é mais participativa, a gente tem mais restrições hidrológicas e isso cada vez dificulta mais a operação do setor elétrico. E a gente tem que cada vez mais lidar com esses outros públicos que passam a ter voz, que passam a discutir. E essas discussões, às vezes, para a gente, são valores que não são tão importantes, mas para localmente elas são muito importantes. É, tem discussões, às vezes... De um reservatório de Jurumirim, agora no paranapanema que tem região de, ali, de piscicultura. Para eles, aquele valor é muito importante. Para a gente, às vezes, 1, 2 milhões de reais no setor elétrico não é nada. Mas talvez ligar uma térmica de 4 milhões, 5 milhões, para fazer, não dar um prejuízo de 1, 2 milhões numa região muito local, seja importante. Então, toda essa discussão agora, até entrando no setor elétrico, e assim. Vocês estão entrando no setor elétrico, vocês vão ter que lidar com o setor elétrico, que não é mais só o setor elétrico. vocês forem para a energética, vocês vão lidar com o setor elétrico que vai permear todas essas questões hidrológicas, todas essas outras questões, e sem contar na questão ambiental de licenciamento, que vai acabar também dificultando é, bastante. Talvez não dificultando, mas tornando a nossa operação um pouco mais controlada. A gente não vai poder mais fazer como a gente fazia, que a gente operava e podia ser de, na forma que era Ótima para o setor elétrico. Agora, por muitas vezes, o setor elétrico não é o ótimo. Aqui no Paraíba do Sul, o setor elétrico, desde a crise aí de 2012, é consequência. É uma regra operativa que está fixa. Então, é questão de abastecimento de Rio, São Paulo e Minas. Gera o que dá. Se não dá para gerar, não gera. Porque o uso da água acaba sendo mais importante para outros usos. Então, é, nem sei se todo mundo lembra lá do Colégio de Hidrologia Básica. Eu vou passar dois slides... Ciclo hidrológico, todo mundo esteve lá na geografia, mas é sempre bom a gente lembrar esses conceitos só para vocês terem, quando eu começar a falar um pouquinho do modelo, vocês conseguirem é, refrescar mais fácil. Então, o ciclo, eu fiz um cortezinho aqui no ciclo hidrológico, então começa sempre com a chuva. Precipita, parte infiltra, parte escoa superficialmente e a parte que infiltra vai abastecer um lençol que vai fazer um escoamento que a gente chama de escoamento de base. Então, vocês já podem ver que a vazão ela é função de duas parcelas, um escoamento de base e um escoamento superficial. O escoamento superficial é aquele que vai dar o pico da cheia, que quando chove, alaga, que quando é na vazão alta. E o escoamento de base é aquele que vai ficar dois meses, três meses sem chover, a gente vai ter água no rio. Esses dois caras aqui têm comportamentos muito diferentes. Esse aqui eu estou falando de questão de dias ele acaba. Esse aqui ele é um sol que às vezes... Para você zerar um lençol desse, você está falando de anos. Mas esse cara aqui recarrega devagar, esse cara aqui é, é muito rápido. Então, quando a gente fala que uma chuva de 100% da, das médias histórica, esse ano não vai, servir, não vai salvar a gente, é porque esse cara aqui está lá embaixo. A gente está muitos anos sem chuva então, não adianta chover a média, porque esse cara está tão baixinho que vai encher tão pouco que a nossa vazão vai continuar sendo baixa no período seco, por mais que eu tenha uma cheia. Então, é, às vezes a gente fica, parece o chato, não, mas está chovendo, a gente, a gente mais ouve, pô, choveu ontem, hoje está chovendo, lá em casa choveu o um mês inteiro, como é que você está falando que a vazão vai ser baixa? Porque esse cara aqui está ali embaixo, e esse cara aqui é fruto de anos de uma chuva que está vindo abaixo da média. Então, é importante entender isso. E quanto mais seco o solo, mais água infiltra, quanto mais úmido o solo, menos água infiltra. Se vocês forem pegar, a média de chuva de outubro e novembro é parecida com a média de chuva de fevereiro e março. Por que a vazão em fevereiro e março é muito mais alta? Porque o solo já está todo encharcado de água. Então, toda chuva que cai vira um escoamento superficial, ela não infiltra, o solo já está todo cheio. É que nem você pegar na sua. Eu sempre gosto de fazer essa analogia com a sua plantinha em casa. Você tem lá a sua plantinha, você joga um copo d'água, o solo vai lá e absorve todo. O um segundo um copo d'água, na hora que você joga, fica aquela água sobrando. Essa água sobrando é o um escoamento superficial. Então, se meu sol está úmido, vem de condições boas, eu vou ter uma vazão mais elevada por causa do escoamento superficial. Se meu sol está muito seco, pode chover, que esse solo vai absorver essa água, minha vazão não vai subir tanto. Tá? Então, antes de a, estudar, vou, é, a gente começa a estudar modelagem gente invasão lá no ANS. Desde 2006, a gente começou a entender, é, trabalhar com a modelagem de chuvasão. Antigamente, a gente tinha modelos puramente é, autoregressivos, mas eles tinham, a gente, às vezes, tinha um problema. que A gente sabia que ia chover semana que vem e o modelo dava descendo. A gente sabia que não ia chover, o modelo dava subindo. Então, a gente falou, Bom, vamos tentar incorporar uma, uma previsão de chuva no nosso modelo, nosso modelo oficial o previvais. A gente criou um modelo aqui de previsão por classe e acoplou os dois. E aí, a gente foi evoluindo... Aqui, só para marcar os pontos notáveis, aqui em no 2008 a gente fez uma concorrência de modelos, com várias faculdades, chamou as faculdades e falou assim, eu preciso de modelos para essas três bacias, incremental de São Simão, incremental de Taipu e bacia do Iguaçu. deu os dados para, para todo mundo quis participar, desenvolveram modelos, eu peguei esses, dados, peguei esses modelos e testei com um dado meu e analisei a capacidade... Qual era o melhor modelo? E para cada bacia foi um modelo diferente. Um modelo em lógica fuzzy para o sul, um modelo acoplado de map, com um modelo multipareado o mel e um modelo para grandes bacias lá do pessoal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, o MGB. Esses modelos ficaram em operação e a gente começou a desenvolver paralelamente internamente o um modelo SMAP, de que depois a gente, a gente chama de SMAP ONES, que tem modificações nossas, que foi o que foi fruto do aplicativo aí com o professor marcado, que foi esse sucesso. E a gente começou a usar o aplicativo Usmap o e começou a desenvolver para outras bacias. E aí, a gente foi passando. e Só que a gente tinha vários modelos. Cada modelo desse tem arquivo de entrada diferente, arquivo de saída diferente. É um modelo de, e dava um trabalho para rodar. Então, a gente acabou resolvendo fazer tudo em Usmap. A gente, primeiro, aqui em 2016, chama o professor Marcato, faz esse trabalho para a gente poder fazer esse aplicativo, para tornar o Usmap mais, mais rápido. E aí, a gente agora... Passou todos, todas as bacias que a gente tinha outro modelo para modelo o SMAP, e estamos entrando com o SMAP Brasil todo, até o Provavelmente até o final do ano que vem, a gente vai ter o Brasil todo com modelagem de vazão SMAP. Então, a gente está investindo nessa modelagem para poder ajudar a previsão de vazão, a previsão energética no curto prazo, mas também para essas questões de médio prazo, longo prazo, eu vou mostrar para vocês como a gente usa o SMAP para fazer. Previsões mais longas e como a gente consegue agregar informação para tomada de decisão é, a nível até de CMSE, aquela como o Vitor mostrou foi para nível de CMSE, para o comitê de monitoramento, aquilo ali vai para tomada de decisão, vai para a tomada de vamos despachar mais térmica ou não. Então, é, essa modelagem acaba sendo muito importante para gente. Então, o modelo de mapa original é um modelo de caixa, a gente tem três caixinhas e Divide o que vai escoar superficialmente com o que vai infiltrar no solo e o que infiltra no solo vira um de base. Isso aqui foi desenvolvido na década de 80 e a gente no ANS acabou adicionando mais algumas informações. Eu não vou entrar em detalhe, eu acho que não, não cabe aqui ficar entrando no detalhe do modelo hidrológico. É, essa, uma, um curso de mapa que a gente dá lá no ANS são três tardes inteiras, é um curso bastante grande para a gente poder entrar com, com cuidado. Mas, se alguém tiver interesse, a gente tem uma, eu tenho um material, posso passar para vocês. Existe uma nota técnica, um manual. O professor Marcado deve ter esse manual aqui. Mas, se vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente, podem tirar dúvida. E, assim, é, o código não está disponível no Sado Ness, mas vai entrar. É um código disponível. Vocês aqui têm a vantagem de estar. Aqui. O professor Marcado tem esse código. Esse código é livre. Então, o professor Marcado, se alguém tiver interesse em olhar esse código ele é livre, tudo que o ANES faz é disponível para a sociedade, o ONS recebe seus fundos da sociedade, então tudo que é nosso, que é próprio do ONS, acaba sendo livre. Então, quem quiser, o código é aberto, o aplicativo é aberto, vocês podem pegar e trabalhar e entrar em tirar dúvidas com a gente. Atualmente, a gente tem um modelo smart para essas bacias aqui, para a bacia do Grande, bacia do Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, a incremental, o Itaipu, para a bacia da Tocantins, a gente só está com a Serra da Mesa, a gente está acabando de ajustar o modelo para as demais bacias, para o Tietê, também está faltando aqui o trecho final de Três Irmãos, que porque ele é associado com Ilha Solteira, tem uma questão ali metodológica que a gente está fechando. Mas a nossa ideia é fechar todo o Brasil, todas as bacias do Brasil com o ESMAP. E aí, o aplicativo ESMAP, é, que eu vou entrar agora um pouquinho para, para discorrer com vocês, por que, que a gente tem que ter um aplicativo ESMAP? Por que, que eu chamo, a gente chamou a, a, aqui o pessoal de fora para conversar lá com a gente, para resolver o nosso problema? Aqui é uma o modelo é, o vermelhinho é o que a gente estava simulando e o azulzinho é o que estava acontecendo. Esse aqui é o que a gente chama de período de ajuste do modelo. Então a gente vê que o modelo estava sendo aqui descolado é, a partir do pontilhado é dado previsto. Aqui é o que a gente chama de modelo está se ajustando aos dados. Esse modelo ele vai simular o que está acontecendo. Então ele a gente vai comparando com o que, é, o que está acontecendo para saber o desvio dele. Então a gente precisava é, ajustar o nosso hidrograma de alguma forma que ele saísse coladinho aqui embaixo. Então, que a gente... É, a gente tinha uma rotina de otimização que fazia um ajuste na chuva e fazia um ajuste nas condições aqui no início do modelo. E essas condições, e essa rotina de otimização, demorava, às vezes, duas horas para rodar em planilha Excel. Então, imagina agora, então, não tá para o Brasil inteiro, no Brasil inteiro a gente vai ter mais de... vão 60 e poucas é, sub-bacias. Aqui a Bacia do Grande tem... 11, o bacinho. então 10 vezes mais tempo do que isso que eu ia gastar. Imagina se eu tivesse que fazer isso ainda nesse tempo aqui, duas horas. Eu ia começar hoje, terminar amanhã, ou eu ia ter que ter um. pedir lá para o chefe me dar 20 máquinas, que eu vou ter que ficar rodando isso em 20 máquinas, porque as chivas demoravam duas horas. Então, esse aqui era um, um persilho muito grande para a gente evoluir o aplicativo de map. Então a gente chamou aqui o pessoal de fora, o professor Marcado o professor Ivo, e eles propuseram essa solução aqui, que a gente carinhosamente chamou de bate map que é baseado em um modelo de otimização bioinspirado, baseado em a colocação de morcegos, que deu, tirou esse tempo de duas horas para 20 segundos, que permite que a gente trabalhe com esse modelo de forma muito mais ágil, muito mais rápida. Então, é, foi um ganho muito grande para a gente, permitiu essa expansão. Eu não vou entrar no mérito da otimização, professor Ivo, não vou ter essa ousadia. Tá? É, então, eu... A gente tem essa documentação lá, mas acho que vocês têm aqui as pessoas que podem explicar muito melhor que eu depois para vocês como isso foi feito. É um, ficou um trabalho muito legal, um trabalho de qualidade. Hoje em dia, o aplicativo de map é disponível para os agentes de geração, principalmente quem trabalha, com, quem trabalha com esses modelos. São os agentes de comercialização. Ele, a previsão de vazão é um componente fundamental na formação de preço. Então, é, todo mundo que quer prever preço no Brasil, de energia elétrica, tem que trabalhar com aplicativos de MAP, tem que entender de aplicativo de MAP. Então, acaba sendo aqui, hoje em dia, é um aplicativo bem difundido aqui dentro do setor elétrico. E aí, como é que a gente usa os MAP na programação, que era, foi exatamente o pedido do professor Marcato para mim? A gente tem aqui, o Paul já mostrou a nossa cadeia de modelos, a gente tem o New Wave, o Decomp e o Descend. O New Wave vai olhar cinco anos à frente, etapas mensais, esse modelo tem um gerador de cenários próprios, ele é uma rotina de programação dual dinâmica estocástica, ele tem que ter uma geração de cenários de uma forma bem específica para ele. Então, aqui ele tem um próprio gerador de cenários embutido. Então, no curto prazo, a gente tem o um modelo de comp, que é discretizado em etapas semanais no primeiro mês e um segundo mês acoplado num único mês. E a programação diária agora, com a entrada do d que a gente vai fazer previsão até sete dias à frente, em patamares, no primeiro dia, são patamares semi-horários, depois são patamares de carga, que está entrando também. Então, esses dois precisam de previsão de vazão. E como o nosso sistema, apesar da entrada da eólica, apesar da entrada solar, ainda é majoritariamente ainda hidrológico, hidráulico, né, de hidrogeração hidrelétrica, aí, quanto a gente tem pouca água, o preço sobe, quando a gente tem muita água, o preço cai. O modelo é muito sensível à previsão de vazão. Então, a gente tem que acertar essa previsão para acertar não só o preço, o despacho. Né? O, pre... o despacho e o preço eles acabam andando é, de mão dada. nosso custo de despacho é o custo da térmica. Então, quando a gente é, prevê pouca água, a gente despacha muita térmica. O, o Vitor mostrou aquela curva que tem aquela questão até de assintotáquia no final. Então, quando a gente tem essa questão de pouca água e vai entrando cada vez mais térmica, esse preço vai subindo cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, uma boa previsão pode dar o um sinal correto. Se a gente atrasar a entrada de térmica, a gente paga um preço por isso. Se o nosso preço fosse constante, não importa, eu posso entrar com todas as térmicas hoje, não entrar com nenhuma térmica amanhã. Mas como o nosso preço tem aquela tendência de explodir no final, se eu conseguir hoje falar, olha... Nosso perdume não vai ser tão bom? Vamos ligar todas as térmicas aqui até 300? Eu posso garantir que a gente não vai ter que chegar lá no final do, daqui a dois meses e ligar aquela terma de 1.600. Então, a gente pode, isso vai trazer um ganho. Antecipar esse despacho térmico traz um ganho, porque a gente não, não necessita despachar essa térmica mais cara e nem estressar o sistema. Hoje em dia, a gente está com o sistema muito estressado, a gente está com armazenamentos muito baixos, e isso dificulta a operação em tempo real do sistema. É, a gente tem ali uma meta de 10%, né? o, o Vitor me falou, a gente não pode levar o sistema a zero, porque se levar a zero, eu perdi o controle, meu sistema fica a fio da água e aí vai gerar o que chegou. Mas hoje em dia, mesmo com 10%, a gente, o pessoal da, da programação fica lá todo dia chorando, pô, está difícil operar, fica reclamando, estão criando uma, uma série de medidas para flexibilizar, a gente está flexibilizando a, o volume mínimo lá em Itaipu, a gente está pedindo para Itaipu rebaixar mais do que o valor mínimo dela para a gente poder usar essa geração. Então, a gente está tendo que tomar algumas medidas meio heterodoxas para poder garantir o suprimento, principalmente na ponta. Então, você que tem essa informação, não só a despacha menos térmica, mas também a gente consegue preservar esses estoques para a época, que é mais importante para atender ponta. E como é que é a questão do PMO? O PMOI tem dois meses. O primeiro mês é dividido em semanas operativas. São estágios operativos. Eu não sei se todos vocês têm conhecimento disso. Eu vou passar. Então, se alguém já... Sejam, não sei se vocês na graduação dão essa informação. Eu, particularmente, não tive essa informação. Aprendi lá no NS. As nossas semanas se iniciam no sábado e acabam na sexta. Então, a semana operativa para a gente é de sábado a sexta. E nossos, nosso primeiro mês deve contemplar todos os dias do primeiro mês. O resto dos dias a gente bota no que chama de segundo mês, que é o segundo estágio, do DECOMP, que vai lá acoplar no New Wave. Então, e como é que é, é nessas nossas semanas? Então, a gente está aqui, que a gente chama de, da primeira semana, que é a semana de PMO, é o estágio 1. Aí, a gente tem estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5, estágio 6 é o próximo mês. Então, nesse PMO, a gente, que a gente chamava de... Nesse mês, a gente tinha um PMO e três revisões. A gente faz esse estudo semanalmente, o DECOMP. Então, a gente chega nessa semana, está prevendo essa semana aqui, a gente chama de fazer o PMO, que é quando a gente chama os agentes, não sei se vocês já acompanharam, mas se não acompanharam, é interessante. No dia que vocês estiverem numa quinta-feira à tarde de bobeira, vocês aí entram no site do NS, vocês vão ter lá a reunião do PMO uma vez por mês, e aí vocês vão ver provavelmente alguns de nós lá falando, explicando, ou chorando porque está muito ruim a situação, falando, tentando explicar o porquê que está muito ruim. Ou falando que tá tudo bem, que tá acontecendo. Bom, ultimamente a gente tem falado que tá tudo bem. Então, acho que. Eu entrei nós em 2012, eu acho que eu nunca falei que estava tudo bem lá. Eu sempre ia lá reclamar de alguma coisa. Porque também a gente é meio chato, né? Quando a gente não tá com pouca água, a gente reclama que tá com muita água, né? Porque. Algumas usinas têm um problema, né? Não sei se vocês sabem. Quando teve a maior cheia do madeira, a gente teve que parar a usina, porque a usina. A usina não gosta de muita água, ela diminui a queda, perde a queda. Então, a gente também fica nessa reclamação. Tem que vir água, mas na medida certa. Se levantar água também, para a usina, tem problema. É complicado para a gente. Mas, então, aqui é o PMO e depois vão vindo as, as, os estágios semanais que a gente chama de revisão. Então, toda semana a gente faz olhando é, os estágios que faltam, mas sempre uma lupazinha no próximo semana. Então, esse aqui é uma formatação de PMO, e como é que a gente faz lá na previsão de vazão nossa cascata de modelos? Bom, a gente faz a previsão aqui na quinta-feira. Então, se eu acabei de falar para vocês, nossa previsão começa no sábado, eu tenho dois dias ainda para fechar a minha semana, que a gente chama de semana estimada. E aí, para esses dois dias, eu posso usar essa gama aqui de modelos, o próprio DIMAP, o CEPIN, o modelo de propagação, a previsão dos agentes, os agentes são obrigados por procedimento de rede. procedimento de rede é um conjunto de regras, não sei se vocês sabem, que o ONS tem, que diz as obrigações do ONS com os agentes e dos agentes com o ONS. Então, é como se fosse um acordo entre partes. Então, a gente bota lá tudo que a gente faz, a ANEL aprova-se procedimento de rede e está lá tudo descrito. Quais são as funções do ONS, o que a gente tem que entregar para os agentes, o que os agentes têm que entregar para a gente, prazos. Então, é muito comum vocês ouvirem o pessoal da ANESA falando ah, não, porque no procedimento de rede, no número tal, está descrito isso? Porque é como se fosse, acaba sendo a nossa bíblia, a nossa regra do jogo. A gente se pauta pelo procedimento de rede. Então, eles são obrigados a fazer. A gente pode fazer uma extrapolação, o que está acontecendo, uma tendência linear, ou usar a média dos dias que estão observados. Eu fecho essa semana estimada, e aí eu começo a fazer a previsão para as demais semanas. Para a primeira semana prevista, eu posso usar o modelo SMAP, que é o modelo de vazão que a gente está vendo, um modelo de exploração CEPINS e o prevvage que é um modelo do CPL, que é um conjunto de modelos autoregressivos é, que são vazão vazão na segunda semana a gente já não usa o SMAP a gente não tem é, chuva ainda prevista a gente está trabalhando com isso mas não tem a cidade de chuva o Paulo falou com vocês bom a minha previsão vai piorando é, a previsão a previsão do tempo a partir do tempo que ela vai passando ela vai piorando não sei se todo mundo já ouviu aquela questão ah um bater de asas de uma borboleta no Brasil, causa um furacão no, nos Estados Unidos. Isso é uma fantasiada que deram de, uma, de um cara chamado Lawrence, que é da década de 60, que ele estava rodando um modelo simples de pressão, e aí ele estava rodando, deu um resultado que ele gostou, ele truncou a rodada dele e começou a rodar de novo. Só que, em vez de entrar com seis casas decimais, ele entrou com três casas decimais no modelo dele. E essa pequena mexida na quarta casa decimal fez o resultado divergir. E aí ele começou a criar o que a gente hoje chama a teoria do caos, que é como pequenas alterações nas suas variáveis, nas suas, fazem o seu resultado variar muito. Então, tem equações muito simples que são, é, são variáveis, que são equações caóticas, e infelizmente para a gente, previsão do tempo é algo caótico. Então, pequenas alterações no conjunto de dados de entrada fazem a previsão divergir. Por isso que, à medida que o tempo vai passando, a previsão vai ficando mais difícil. Então, como a gente tenta mitigar isso, a gente usa várias rodadas, faz ensemble de condições iniciais, mas acaba que depois aí, do décimo até o décimo quinto dia, a gente está batendo num limite. Do 15 quinto dia para frente, aí a gente bate numa barreira que chama de uma barreira de imprevisibilidade. O modelo de previsão do tempo não consegue mais prever. Ele, às vezes, consegue ser pior do que uma super, um, um puro chute Ele Você pega a relação do modelo, às vezes, tem correlação até negativa. Então, assim pequena, mas tem, então esse modelo acaba não servindo para nada, ele, vira um, ele tem tanta incerteza que está acumulando nele, que ele acaba se perdendo. Então, hoje em dia a gente está com modelos MAP só até a primeira semana, a gente está com a perspectiva de botar no primeiro mês usando o chuvo histórico, eu vou explicar para vocês, mas a partir da segunda semana a gente usa só esse modelo de propagação e o previvage da terceira à sexta semana prevista só o previvage. no segundo mês a gente abre cenários pro, com o GVASP, que é um outro modelo, vazão-vazão, é, multivariado, no CEPEL. O que é o CEPINS? Né? O que é esse modelo de propagação? Eu não vou entrar num detalhe, acho que não vale a pena, mas a gente tem aqui no São Francisco, o São Francisco ele é praticamente dividido em duas partes. Ele tem uma parte aqui em Cabeceira, que foi aqui em Minas Gerais, que é Três Marias, queimado, retiro baixo, e chega lá no final, tem Sobradinho e o final da Cascada. Existe um tempo de viagem aqui da água, a água que sai de Três Marias e queimado demora mais ou menos 15 dias para chegar em Sobradinho. Isso me ajuda muito. Porque, bom, se eu, se eu soltar a água hoje, ela chega daqui a 15 dias, eu consigo saber mais ou menos. Tem uma incremental aqui que a gente consegue modelar. Eu consigo saber qual vai ser minha vazão e sobradinha daqui a 15 dias. Isso, para mim, é muito bom, me dá um ganho de duas semanas. Então, a gente usa esse modelo, que é um modelo de propagação, que vai propagando a água que sai de três Maris até chegar sobradinho. E ele me dá, e por isso, eu consigo trabalhar com duas semanas lá no São Francisco, tem essa característica especial. Nas outras bacias, não tem Os meus tempos de viagem são curtinhos então eu não consigo ter essa previsibilidade. Então, a gente usa esse modelo, que é baseado numa rotina chamada SAR, que faz essa, esse trabalho. O um Previvage, que é o um modelo de cepel ele é um modelo de saias temporais, ele é um conjunto de modelos de saias temporais. Então, ele faz a, de, do LEG 1 até o LEG 4, um modelo, ele tem modelos AR, ARMA, PAR PARMA. E aí, ele consegue, é, ele faz previsão com todos esses modelos, com todos esses LEGs, com diferentes transformações logarítmicas de em Cox, que dá 140 modelos previstos para cada para essas seis semanas. Você fala assim, bom, tem 140 modelos, o que eu faço com isso? Tiro média? Não. O que ele faz? Ele faz uma validação cruzada. Ele pega metade da série, estima o parâmetro, testa com a outra metade, inverte isso, faz esse teste. Quem tiver o menor erro, ele elege, roda com a série toda e escolhe esse modelo autoregressivo. Esses modelos autoregressivos são muito bons quando está em condições mais normais. Agora, imagina que a gente tem uma chuva atípica, ele não vai conseguir pegar. Foi o que o Paulo falou. O modelo, o agressivo o modelo de saída temporal, ele vai nas condições médias. Quando tem uma chuva muito atípica, ele vai ir mal. Quando tem uma seca muito atípica, ele também não vai conseguir. Ele vai tender a ir para a média. Esses modelos têm uma tendência de irem para a média. Então, acaba que ele tende para a média. E nós temos bacias no Brasil mas especialmente rápido, vai né? ser de Barra Grande no Uruguai, que a vazão está em 100, amanhã ela vai a 1.000, depois de amanhã ela vai para 600, e daqui a quatro dias ela está em 100 de novo. Ela é desse porte de velocidade. Então, um modelo desse aqui fica enlouquecido. Ele não consegue ver nada. Ele, quando, quando ela chegou a 1.000, ele diz que vai manter ela cá ele só fica ali correndo atrás do próprio rabo. Então, esses modelos têm uma vantagem de não precisar de previsão de chuva, mas tem essa desvantagem de não usar previsão de chuva. E para o segundo mês, a gente usa o GVASP, que é um modelo PARP multivariado. Não sei se todo mundo aqui já conhece o modelo PARP, mas o modelo PARP é um modelo autoregressivo, que você tira a média, divide o padrão e você faz a previsão com base nos dados passados. E por que, que ele é multivariável? Ele tem uma esperteza nesse ruído dele. Esse ruído dele não é um ruído univariado, ele é um ruído multivariado. Então ele fala o seguinte, se a base, se Furnas aqui no Bacia do Grande está alta a bacia, bacia aqui perto de Três Marias também vai estar alta. Então, se ele gerar um cenário, um ruído, sortear um ruído bom para Furnas, ele vai sortear um ruído bom para Três Marias, porque não faz sentido no histórico dele ele ver Furnas altas e Três Marias baixo. Tá todo mundo aqui no sul de Minas, quando chove na bacia do Grande, tende a chover na bacia do Três Marias também. Então, que eu não sei se já viram um, um, um reservatório de Furnas, existe um dique ali chamado dique do Capitólio, que... O reservatório de Furnas está colado na bacia do, do São Francisco. Se a gente explodir aquele dique, uma visita falou que explodiu o dique quando se privatizava em Furnas, a água vai fluir para o São Francisco. Então, é bem coladinho. Então, eles têm um comportamento parecido. Então, ele se aproveita disso para gerar esses cenários multivariados no segundo mês. Então, ele tem essa esperteza e gera cenários. Aqui é uma lógica um pouquinho diferente. Eu não quero dizer, daqui a dois meses, o que vai acontecer. Eu vou te dar um leque de cenários. E aí o modelo otimiza para esse leque de cenários. E aqui é um. Fiz um resuminho do processo de previsão de fluxograma, que eu chamei de simplificado. Tem um bando de caixinha, eu vou passar só para algumas. Falta um bando de caixinha aqui, mas para a gente entender basicamente o que está acontecendo, eu posso, a gente pode olhar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é consistir dado de vazão. A vazão que chega para a gente. É, dos agentes ela tem algumas, tem algumas inconsistências, tem efeito de reservatório, a gente tem que fazer algumas consistências Eu sempre gosto de contar esses casos porque eles ficam na cabeça de vocês, vocês guardam, falam um monte de coisa de dado, às vezes não é legal. É, não sei se vocês sabem como a gente mede vazão em rio, a gente bota uma régua, mede o nível do rio, e, por, e a gente vai, faz campanhas de medição da vazão, e depois eu faço a correlação entre esse nível e essa vazão. Então, eu tiro uma coisa chamada curva-chave, que me dá uma relação entre o nível e a vazão. Bom, então vocês pressupõem que a minha régua não pode mexer. A gente já viu, régua, que a vaca está lá coçando na régua, a régua entorta, o caminhão vai, bate, leva a régua, porque a gente bota a régua perto, não a gente perde ponte. Aí vem um caminhão, bate, leva a régua. A gente ouviu isso umas duas, três vezes lá no NES. O que, que houve com o posto? Ah, não, veio o caminhão e bateu. Vem, achei, leva a régua. Acontece também. Então, existem vários problemas com a nossa régua, que às vezes ela sai fora, às vezes ela fica torta, às vezes ela bate no zero. Às vezes a gente está com a vazão tão baixa, aí a gente vê a vazão estável, assim, um mês a vazão igual. Aí liga para a gente, o que, que houve? Ah, não, bateu no zero do sensor, daqui para baixo a gente no médio. Aí o que a gente tem que fazer? Se vira. Então a gente tem que trabalhar, fazer essa consistência de vazão é, observada. Consistência de precipitação. Também a gente recebe as precipitações, mas chega dado errado, erro de leitura. Já teve a gente que a gente ligou mas olha só, está toda a bacia chovendo, só se o posto está com, com chuva zero, o que, que houve? Ele falou assim, não, olha só, o que acontece? É que a gente, o posto está fora e a gente acha melhor mandar zero para vocês do que mandar nada. a gente pô, não, não faz isso. Manda nada, nada é melhor que zero. Às vezes a gente tem que lidar com pessoas que não entendem. Mas, então a gente tem que fazer a constatação das precipitações previstas e fazer um cálculo da previsão para o conjunto, que é tirar a remoção do modelo de chuva. O modelo de chuva... Nosso modelo de previsão de chuva, eles todos têm uma tendência. Ou eles veem mais chuva, ou eles veem menos chuva. Eles nunca conseguem acertar. Eles têm lá dentro, o meu orientador do mercado sempre brincava, eles têm uma coisa que parece a terra, mas não é a terra que está dentro do modelo. Então, essa coisa que parece a terra dá uma previsão de chuva para essa coisa que parece a terra, não para a terra. Então, a gente tem que transformar essa previsão de chuva dessa coisa que parece a terra para uma previsão de chuva na terra. Então, a gente tem que usar técnicas de remoção de viés, tirar a tendência do modelo e a gente também combina essas previsões. Lembra que eu falei para vocês? A previsão vai piorando, então, em vez de apostar num cara só, por que eu não aposto em 20, na média de 20 caras? Então, a gente faz uma previsão por conjunto. Pega tudo isso, bota dentro dos SMAP, junto com os parâmetros do SMAP que eu calibrei e com uma evapotranspiração potencial e roda o SMAP. Até aqui é o que a gente vai ter que fazer todo dia agora quando entrar o D100. Então, todo dia vai ter uma equipe lá no INS, consistindo esses dados, pegando e rodando os mapas para o Brasil todo. E aqui, a partir daqui, a gente vai fazer uma vez por semana, que é a previsão de vazão para, para o DECOMP. Então, vai pegar o que, entra, o que sai de mapas na primeira semana, a gente bota no Previvaz, a gente engana o Previvaz, a gente fala no Previvaz, olha só, essa, essa vazão aqui prevista, ela é observada e você não está hoje, você está semana que vem. A gente está enganado no Previvaz, e aí a gente roda o Prevaz para todo mundo. a gente Para todo mundo não, a gente roda para os postos de base, para alguns postos a gente tira uma regressão e o que acontece? Tem incremental negativa. O negativo. que é incremental negativa? Eu falo que o posto de Jusante está com uma vazão menor que o posto de Montante. Por quê? Porque o Prevaz não, tá, não tem aquela esperteza do GVASP de tentar achar a, a questão. Então, ele ficou com essa questão. Então, a gente tem que tirar as incrementais negativas, faz uma validação do processo esses dados mensais entram no GVASP e aí entram no DECOMP e aí gera o preço. Outros usos do SMAP que eu acho mais legal para vocês. O que, que a gente faz aí que, que o, com o SMAP? A gente pega uma série de chuva de 2006 a 2018, bota no modelo SMAP e simula os modelos Map para um ano à frente. a gente tem... É, e aí eu uso minha chuva histórica como uma chuva prevista. E aí todo PMO a gente apresenta esse resultado aqui sem essa linha preta cheia aqui, que é o observado. Então, a gente apresenta todos os cenários. Você vê que tem uma dispersão muito grande, porque pode chover, pode não chover. Mas a minha média acaba sendo, que é esse pontilhado aqui, acaba sendo, às vezes, uma boa aproximação. Então, quando o Vitor falou para vocês, pode ter um racionamento, ele pegou um cenário aqui de baixo. Ele é plausível? Ele é plausível. Choveu já um pouquinho, mas também pode dar esse cenário aqui bom. Então, a gente usa essa média aqui, o pontilhado. E se essas. Isso aqui a gente rodou ano passado. Eu peguei a nossa rodada lá no PMO de novembro de ano passado e fui ver o que aconteceu. Sabe bacia do grande? A gente estava prevendo uma ENA de 76% e deu 72%. Bom, errei 4% em um ano, está bom. Mas se você for ver mensalmente, eu errei bastante. Mas como eu quero saber o volume, o volume é bom. Então a gente consegue usar o SMAP para poder fazer essa previsão de volume 12 meses à frente e isso dá o subsídio para o pessoal energético. Porque eu falo para o Vitor, ó, oh, doutor, calma, pode não estar tá vindo muito bem agora, mas tem uma chance de melhorar, tem um volume. O que importa, no final das contas, para o modelo energético é o volume, não é o pico de vazão. A gente tem armazenamento ainda. Por mais que nosso armazenamento tenha caído, a gente tem armazenamento. Então, se vier um pico desse aqui grande, eu guardo no reservatório, está vazio, e a gente consegue guardar, usar isso. Então, usar esse volume é importante. Outros usos. A gente consegue fazer previsão de armazenamento. Falei Para vocês que estavam numa um problema muito grande em Três Marias, e a gente tem reuniões, nessa época eram semanais, com a Ana e com os agentes, da bacia, quando fala falo agentes, agora da bacia toda, todos os usuários, e a gente mostrava uma previsão de armazenamento para Três Marias. E aí a gente foi mostrando aqui, o período do mundo foi frustrando ano passado, isso aqui é de 2018, foi frustrando lá em 2018, e aí quando chegou... Aqui no emprego seco, a gente começou a praticamente acertar o, o que ia acontecer de armazenamento em três maris. Então, ele serve como uma ferramenta para gestão de recursos hídricos. Eu posso, dado esse armazenamento, quando a gente começou a fazer a previsão aqui, a gente, é, aqui está. A gente botou a defluência correta para poder fazer essa simulação. Mas as nossas, def, nossas simulações começaram a mostrar, ó, soltando pouca água, as três maris vão ficar mais cheio, vai ficar cheio. Podemos soltar mais água. Então a gente consegue fazer esse controle. De quanta água soltar com base nessa previsão. Outro estudo que a gente faz também, que é aquela famosa pergunta que o nosso diretor fazer para a gente: precisa chover quanto? Eu falei assim: como assim precisa chover quanto? Precisa chover alguma coisa. Eu falo assim: não, eu quero saber quanto precisa chover para a bacia do Grande ter 100% da MLT. O que a gente fez? Peguei aquelas mesmas séries de chuva e fui multiplicando por um fatorzinho. Bom, a série de 2006 deu 50% da MLT. Mas se eu multiplicar por 12, ela dá 100% da MLT. Eu peguei a série de 2006, 2007, 2008, peguei todas elas e ia multiplicando cada um por um fatorzinho para poder me dar essa curva aqui. Que Eu ia dizer o seguinte, ó, se não chover nada, até chover 200% da MLT. E aí eu digo para ele, ó, a sua ENA do grande vai cair nessa faixa aqui. Então, o que eu estou te falando? A chuva vai depender, a sua ENA vai depender da distribuição. Mas eu consigo te dar uma faixa de operação aqui. E esse aqui é o pontinho que caiu caiu dentro do meu limite, que ela o meu limite superior, porque a chuva de 2018 foi muito mal comportada. Ela caiu toda praticamente entre 15 de, outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro. Então, ela gerou muito escoamento superficial e acabou deixando uma ENA um pouquinho mais elevada. Mas caiu na minha faixa. Então, qual é o grande dessa modelagem que a gente está fazendo aqui? Eu consigo dizer para ele, olha, se chover 100% da MLT, a sua Suena vai ficar mais ou menos nessa faixa aqui. Aqui eu mostrei megawatt para ficar melhor para vocês, mas a gente trabalha com Normalmente é MLT contra MLT. Então, eu falei para ele: Ó, se estiver 100%, vai ficar aqui na faixa de 60% da MLT. Aí, ele já sabe: Ó, 100% de chuva não vai me salvar. Quer dizer, não vai me levar para o buraco, mas também não vai me deixar numa situação confortável. E isso aqui auxilia na tomada de decisão. Ele consegue olhar e ver uma, uma, uma questão mais gráfica para ele. E as evoluções que a gente está fazendo com o SMAP? A gente vai expandir o SMAP para o primeiro mês, usando chuva observada. A gente está fechando esse projeto aqui. A gente tá com, abre um estudo para usar o SMAP 12 meses à frente, um, considerando incertezas da modelagem. E a gente também quer trabalhar para gerar limite inferior ou superior para as nossas previsões do SMAP no curto prazo. Isso é a primeira semana que a gente já tem uma previsão, do um valor observado, além de expandir o para o Brasil inteiro. Então, era isso. Acho que eu fiquei bem no tempo, né? se eu gastei, passei, passei pouquinho. É, eu sei que é um tema para vocês um pouco fora, mas eu achei interessante vir aqui falar com vocês, porque... Para quem for para a energética, vocês vão se deparar com isso. Pode ser muito, pode ser pouco, mas vocês vão. É, o Victor, não tá, Victor vai, vai virar meu gerente mês que vem e aí, toda semana agora está na baita então entender, absorver isso, porque isso acaba sendo fundamental junto com a, foi o que o Paulo falou. A gente vai precisar de muita previsão de chuva, muita previsão de vazão, muita previsão de vento, muita previsão de eólica para poder operar esse sistema. E aí. Qualquer modelo, esse modelo é interessante, o modelo que o Paulo mostrou também é muito interessante. Quem conhece esse fundamental de de conseguir prever o que vai acontecer, você pode pensar, ou no nosso caso, com a ONS, ter a operação correta, ou você pode pensar do lado da comercialização, conseguir ganhar dinheiro com isso, ou no lado do distribuidor, do gerador, conseguir alocar seus custos de forma melhor. Então, entender essas modelagens que o Paulo e eu mostramos é muito importante. Então, espero que vocês tenham... Eu, meu objetivo aqui é era aguçar a curiosidade de vocês, não era explicar nada em 40 minutos, a gente não consegue fechar nenhum assunto dessa magnitude tão fora para vocês. Mas eu espero que se alguém aqui ficou curioso com esse tema, pode procurar a gente, a gente vai ajudar, vai explicar. E não é coisa, não é coisa de engenheiro eletricista. existem engenheiros eletricistas trabalhando com a gente, então se você gostou, você não, não será o único engenheiro eletricista, nós temos engenheiros eletricistas na equipe, é, um grande engenheiro eletricista que trabalhou com a gente, o Edson, era, foi de Furnas, trabalhou com a gente do era de eletricista, era, foi um, um dos grandes hidrólogos do INS, então, hidrologia também é para vocês. Então, se você ficou com essa pitadinha de vontade de conhecer mais, vai atrás, porque é um campo legal e vocês podem contribuir com a visão de vocês. Obrigado.